Estamos na rua, na praça São Espena, para manifestar, repudiar como a cidade do Rio de Janeiro e a população tem sido tratada em função dos lucros, dos mega eventos, dos lucros para a Copa do Mundo, dos lucros para a preparação da cidade para a Olimpíada. O projeto original não foi permitido, o que foi permitido de início foi descer a Rua Conde de Bonfim, mas mesmo isso está sendo é, dificultado pela própria ação militar. A verdade o que a gente sente é que o nosso direito de se manifestar fica cada vez mais restrito, e isso nas Olimpíadas vem com o um legado para a gente da lei antiterrorismo, em que é uma lei tão aberta que pode incluir todos os que estão participando do ato.